Você não ensina a vovó a chupar ovos. Essa é a tradução literal para essa frase. You don't teach granny to suck eggs. O que, que isso significa em inglês? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, o mensageiro da brilhagem do inglês, para te dar aí sete expressões engraçadas, pelo menos na minha opinião, né? em inglês. E eu quero que você já pegue o seu caderno, anote aí no seu bloco de notas, o seu celular, enfim anote para que você já saia usando hoje mesmo aí no seu inglês, beleza? E antes de eu te passar as sete expressões e também explicar esse lance de vovó, chupar os ovos, o que que é isso? <risos> eu quero que você se inscreva-se neste canal, aqui ó, inscreve no canal, ativa o belzinho, dá um tapa na orelha dele, ativa ele para ele te avisar quando um vídeo novo sair e também não se esquece de deixar um like para ficar feliz. Deixa o seu like, please! Então vamos lá! Sete expressões engraçadas em inglês para você usar hoje mesmo. A primeira delas, to smell a rat, to smell a rat, que a tradução literal seria cheirar, um, um, um, sentir o cheiro de um rato, né? mas isso em português significa isso não está, não está me cheirando bem, sabe quando você fala alguma coisa, não está me cheirando bem, isso não está me cheirando bem. Isso em inglês é to smell a rat, example, imagina que uma pessoa muito ciumenta com seu carro te diz que vai te emprestar, né? Então, sei lá, a pessoa chegou para você e falou assim: He said I could borrow his car. Aí ele disse que eu podia pegar emprestado o carro dele. Aí você diz: hum, really? I smell a rat. I smell a rat. Isso não tá me cheirando bem. A pessoa cuida do carro dela, né? Toda semana assim, ela vai te emprestar. I smell a rat. Number two, I could eat a horse. I could eat a horse. Eu poderia comer um cavalo. É isso mesmo. Que significa quando você tá morto de fome, você tá com muita fome. Isso a gente usa em português, né? É, é, é, nossa, eu comei um cavalo. Uh, so I'm starving. I could eat a horse. Eu estou faminto. Eu poderia comer um cavalo. Isso aí é meio parecido com o português. Né? Então come o cavalo aí, anota aí. Vamos pra próxima. Number three, show true colors. Se você traduzir ao pé da letra, fica mostre as uh, suas cores verdadeiras, né? Em português, essa expressão significa mostrar o, o que é verdadeiro. Ou então, mostrar quem você é. Mostrar como algo verdadeiramente é. For example, come on, show me your true colors. Vamos lá, me mostra do que você é capaz. E mostra como é de verdade, ok? Mostra a real. Show me your true colors. But I see your true colors Number four. Out of the blue. Out of the blue. A tradução ao pé da letra fica tipo fora do azul. Né? Meu Deus, o que é fora do azul? É tipo do nada, inesperadamente. Quando uma coisa acontece, tipo, do nada. Out of the blue. For example, she came out of the blue and talked to me. She came out of the blue and talked to me. Ou seja, ela veio do nada e falou comigo. Né? Out of the blue. E atenção para a pronúncia do OF, do né? Of, of. Nada de falar off, off é com dois F, se of é com v um só, tá? Então, out of the blue, of the blue, out of the blue, ó, out of the blue. Fala você, out of the blue. De novo, out of the blue. Awesome. Number five, se alguém disser pra você que está cheio de feijões, você vai pensar o quê, hein? Pois é, é a tradução literal de full of beans, full of beans. Cheio de feijão, o que que é isso? Cheio de energia, é isso mesmo. Full of beans significa cheio de energia, né? Tá, tá, tá, tá empolgado, o negócio tá, tá cheio de energia. For example, I slept a lot. I'm full of beans. Eu dormi muito, tô cheio de energia, tô disposto, tô... Tô na pegada. Tô, tô na pegada. Number six. Off the chain. Off the chain. Aí sim, ó, off, né? Não é of, off, dois Fs. Off the chain. A tradução literal é tipo fora da corrente, alguma coisa assim, né, chain corrente. é corrente. Enfim, mais ou menos isso. Mas em português isso significa muito divertido, muito da hora, muito louco. Os mais antigos aí dirão supimpa né? e tudo mais. Negócio top, né? top, top, topíssimo, topzeira. Off the chain. Off the chain. For example. The meeting was off the chain. A reunião foi... Top. Agora, number seven, a última vem o lance da vovó, de chupar os ovos. Que, que coisa é isso, Eu, o Junior? Que é isso, cara? <risos> Olá, lá. You don't teach granny to suck eggs. A tradução literal é, você não ensina a avó, a vovó, a chupar ovos. E isso é uma expressão que significa, você não ensina o padre a rezar a missa, né? Você não ensina alguém que já sabe mais que você. Ah, não se ensina o padre a rezar a missa, então você pode usar essa expressão mesmo como uma frase You don't teach granny to suck eggs, tá bom? Então não é nada daquilo que você estava pensando, fique tranquilo, eu sou um, um rapaz decente, um rapaz, um, um rapaz educado eu Jamais falaria nenhuma bobeira para vocês, ok? Anota essas expressões e me diga aqui quais, quais dessas aí que vocês ficaram surpresos que vocês gostaram mais e que vão usar agora, aqui embaixo nos comentários, colocando aqui pra mim, ok? Because it's homework time! E a homework é essa, né? Acabei de falar. Então volta o vídeo e assiste aí, comenta um, uma frase aqui com uma dessas expressões. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, me siga lá no Instagram e também ative o belzinho para você receber as próximas notificações de vídeo. So that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, see you around!